Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Olha o que eu ganhei, mais um presente de uma aluna Uma aluna muito querida, a Maria Divina de Melo da Silva Maria, chegou o seu presente, vamos abrir junto Às vezes eu ganho presentes que são presentes surpresas que eu não sei o que tem Mas eu sei o que tem aqui dentro e Estou literalmente salivando para poder abrir essa caixa Ver o meu presente e saborear o meu presente Por quê? Porque esse presente veio lá de onde? Veio lá de Santarém para a terra do cacau. Então você imagina, se lá é a terra do cacau, imagina o que eu estou ganhando aqui. Eu literalmente eu nunca pude comer, nunca tive a oportunidade de saborear, de comer um chocolate feito feito na cozinha da pessoa mesmo, pegou lá o cacau, manipulou, fez a coisa e tal, então tá aqui, chegou o presente, vou abrir aqui com todo cuidado, com todo carinho e vou saborear aqui com vocês, aqui. alguns vão ficar com uma vontadezinha aí e tal, mas enfim, é um presente muito querido, muito mais do que, eu costumo dizer assim, toda vez que você ganha um presente... Então, muito mais que o presente em si, aqui tem toda uma energia. Então, todo presente, vai uma dica do professor. Tudo aquilo que você ganha de alguém, tem ali impregnado a energia. Tudo aquilo que essa pessoa mais gosta, mais ama em você, mais preza em você, ela coloca aqui. Então, aqui tem o cacau, aqui tem o chocolate, que eu vou saborear, mas tem a energia da Maria e todo o pessoal dela que mora com ela lá, que carinhosamente prepararam junto. Enfim, estou muito feliz. Chegou. Sem mais delongas, vamos abrir. Por onde eu começo a abrir a nossa caixa de chocolate? Chocolate caseiro. Nossa, nunca comi um chocolate caseiro. Chegou a minha vez, né? Vamos lá. Ai, ai, ai. Como... Eu vou começar por aqui. Abrir com todo cuidado. Vamos ver. Tirando a parte que é do envelope. Vamos ver. Acompanhe comigo aqui. Ai, ai, ai, ai, ai. Tá aqui, tô abrindo aqui a caixa. Ver. Quando é presente surpresa, a gente sabe o que é, né? Não Quando é surpresa, a gente não sabe o que é. Mas eu sei o que é aqui. Já falei pra vocês. Primeira parte da caixa, já tirei aqui. Eu já sei o que tem aqui. Aqui tem chocolate feito... Nossa, tô salivando, feito lá na cozinha da Maria Divina, que legal, tá aqui o endereço dela e tal, vou abrir aqui com todo carinho, vamos ver aqui, vou aqui, abrir aqui em cima, vamos ver aqui, abrindo bem, cuidadosamente, ai, ai, ai, abri uma, uma aba na caixa, e aí, então a é expectativa do nível? você já viu pelo menos um chocolate, né? Um chocolate, né? Chocolate, marcas recentes, marcas conhecidas, marcas famosas, né? marcas renomadas e tal. Mais um chocolate feito na cozinha. Tem um chocolate caseiro sabe aquela história? Eu tô falando aqui, não estou me contendo, eu tô salivando, tô salivando. Tô com todo carinho. Hum, Vamos ver aqui. Ai, ai, ai. ver. Tirando aqui os, as fitas. Mais uma fitinha aqui, tá? porque eu vou abrir essa parte da caixa. Com todo cuidado, com todo carinho. Chegou a hora de eu tirar aqui da caixa. Vamos ver o que tem aqui. Tem algumas coisinhas aqui para dar enchimento, para não ficar batendo. Hum, primeiro pote tá aqui Primeiro pote tá aqui Deixa aqui do ladinho Ai, ai, ai, Maria Vamos ver, Maria Outro pote tá aqui Olha só quanta coisa Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui na caixa Aqui tem algum, algumas coisas de enchimento Maria do céu, obrigado Vou colocar aqui Ó, um pote de chocolate, dois potes de chocolate, tá? Vamos abrir o pequeno primeiro? Vamos abrir o pequeno primeiro. Deixa o grande aqui, deixa o grande aqui. olha se vocês estão salivando aí com vontade, eu já tô aqui babando, eu tô aqui, não me aguento aqui. Vou pegar o plastiquinho aqui, ficarinho. Vamos ver? Um chocolate feito na cozinha da Maria Divina. Maria de Vida, nossa aluna, no nossos curso de refeição de jacotal. Está se dando muito bem lá. Na sua cidade, Santarém. No estado para Para lá. Nossa, que ninho, que carinho. Que energia boa. Vamos ver aqui. Uau! Ela colocou aqui para mim, ó. Com carinho. Chocolate caseiro. Com amendoim. Bom apetite. Hum. Esse aqui é com amendoim. Eu vou deixar aqui do lado. Eu vou fazer assim, ó. Não vão ficar com muita vontade hein Vamos ver se eu consigo abrir Vamos ver Cuidado Isso Vamos ver Pela primeira vez eu vou comer um chocolate Caseiro Ó Um pedacinho Me dê licença Hum. Maria divina como o nome diz, divina. Tá vendo? Olha. Incrível. Eu adoro castanhas, né? E amendoim é uma. É uma castanha. Então tem um. Tá vendo? Tô dando uma de Masterchef aqui, ó. A gente mastiga. Sente E vou dizer para vocês, é diferente É diferente do Muito diferente Do sabor do chocolate Que a gente compra, né Industrializado e tal Maria Divina Como seu próprio nome já diz Divina, divino chocolate Ó, chocolate caseiro com amendoim Bom apetite. Não sei se esse aqui é o mesmo chocolate uhum. De repente é ou não Mas vamos lá, vamos abrir, né? Vamos abrir, vamos abrir, vamos ver Que chocolate é esse aqui que nós ganhamos uhum. Que delícia, lembra que a Maria Divina É nossa hum. aluna dos nossos cursos de reflexologia total Lá em Santarém Pará Então você aí em Santarém Pará Que quer ter um atendimento de reflexologia Tal qual eu atendo minhas clientes aqui em Sorocaba É só procurar a Maria Divina aí Aqui na descrição do vídeo, se você procurar aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o contato dela aí pra vocês, para que vocês possam é, procurá-la. Para que ela possa dar um atendimento de reflexologia pra você. Nossa, ai, ai, ai. Será que é um chocolate? Ou é outro? Não tem. Nossa, você quer então, então hein? caramba. Ai, vou ter chocolate pra alguns dias, não? Não um garanto que você vai ficar muitos dias, né? Porque eu vou comer esse chocolate para mim. Nossa. Caseira, caseira, caseira. Estou vindo com cuidado. Né? aqui malagem, tá Isso. Pra pra isso tá e esse aqui tem outro recadinho aqui. Ó. Com carinho, chocolate caseiro. Ana Benedita e Divina. Isso. A Ana Benedita e a Divina. A Ana e a Benedita são. Tem uma que é prima, outra que é irmã. E a Divina também. É, me. Medicilândia, do Pará Será que é o mesmo chocolate? Ó, MDF Ela tá fazendo o curso MDF com a gente Maria é divina Agora é hora de eu provar esse aqui Será que é o mesmo de lá? Será que é o mesmo com amendoim? Ou esse aqui, ele não é com amendoim? Vamos ver? Vamos ver? Hum. Pega aqui um Nossa, cada pedaço generoso Vamos ver? vocês estão com vantagem, ok? Hum, que que delícia! Como a gente está acostumado com o paladar, né, do chocolate industrializado eu sinto uma, uma diferença Uma diferença gritante Mas que delícia Ana Benedita Divina, Adorei o presente Um beijo carinhoso para vocês Sucesso no curso E vocês aí em Medicilândia, no Pará, entre em contato com a Maria Divina e receba dela a reflexologia podal. Ela é nossa aluna, Estado do Pará, está muito bem servido, né? está muito bem com a nossa aluna, que está aí se desenvolvendo, trabalhando, ajudando pessoas. Grande abraço, sucesso a você, adorei o presente. Beijo grande, até mais, tchau, tchau.